Oi gente, então, nós estamos com uma aluna que ela não tá conseguindo salvar os moldes no pendrive Deixa eu até pegar o nome da aluna, é Neuza Cardoso da Silva Então Neuza, vamos lá, vamos salvar esses moldes no pendrive? Então, tô aqui na área de estudo, né? Então eu vou aqui, ó, vou pegar esse blazer aqui, sempre É o primeiro que tá aqui, eu já pego ele, né? Então, aqui, ó Tá aqui o vídeo, né? Tá aqui o vídeo. Tá aqui os moldes. Vamos salvar um no pendrive, então. Aqui abriu o nosso molde. Nós vamos salvar, tá? Gente, não venho imprimir direto aqui, ó. Tá? Se você vir imprimir direto aqui, ele não vai te dar a opção de pôster. Você não vai conseguir imprimir em pôster. Você não consegue, Tá? Então, você tem que salvar sempre os teus moldes para o teu computador, tá? Aqui nós estamos no computador, tá? Para passar para o pendrive, você tem que estar tá no computador, tá bom, meu amor? Então, vamos em salvar. Vem nessa flechinha aqui vou salvar, ok? Aqui, ó, vamos criar. Eu vou vir aqui em documentos, né? E vou criar uma pasta aqui, ó. Moldes, moldes do curso, Tá? Aí vocês criam a, o nome que vocês quiserem. Ó, tá aqui já blazer 3 e eu venho, salvei. Ó, tá salvo, tá salvo. Agora aqui eu vou abrir na pasta, mostrar a pasta. Tá aqui, ó. Ele tá aqui. Aí aqui sim você vai abrir ele, tá? Isso eu tô mostrando para imprimir, aqui você vai abrir ele e imprimir ele por aqui, pelo teu computador daí você vem na opção pôster, né, tudo certinho, vai em tamanho, tamanho real saiu fora os moldes, saiu fora os nossos moldes aqui esse ainda vai todo em tamanho real. Esse aqui ainda vai em tamanho real. Mas se saiu fora os moldes aqui, aí você vem em pôster, tá? Só se saiu fora. Aqui ele não saiu. Então, esse aqui você vai imprimir na A4 normal, tá? Então, essa é a forma de salvar para o teu computador. Vamos lá salvar mais um. Então, aqui a gente já salvou. Vamos salvar o tamanho 6, né? Aqui, ele vai abrir. Nós estamos no pacote 1, tá, gente? Pacote 2 não precisa. Você pode imprimir até pelo celular. Ó, mesma pasta, tá? Moldes do curso. Vai lá, salvar. Tá aqui, salvou. Vamos abrir, mostrar na pasta. Tá aqui. Vamos abrir ele. Depois ele tá no nosso computador que a gente vai abrir e imprimir ele. Esse aqui já é o, o 6. Tamanho real, tamanho real, o nosso molde saiu pra fora, né? Nosso molde saiu todo pra fora. Então, nós temos que vir em pôster. Nós temos que vir em pôster. Pôster vai dar 3 a 4 cada molde aqui, ok? Agora eu vou ensinar a nossa amiga a passar por drive, pro pendrive. Tá aqui na pastinha, eu vou clicar com o botão direito em cima, tá? Aí eu vou a, enviar, cadê o enviar? Ó, vou enviar. Tá aqui o meu pendrive, tá aqui, ó O nome do meu pendrive é bordados, né? Porque eu coloco bordados nele Tá aqui, ó Eu vou enviar para o meu pendrive, ó Tô enviando pro meu pendrive Vou enviar o outro também, ó Vou enviar, né? Vamos de novo, ó Clico aqui, botão direito Enviar Enviar para o pendrive O nome do meu pendrive tá bordados, tá? Ó, bordados é o nome do meu pendrive, tá? E eu vou e envio para o meu pendrive Agora eu vou lá abrir o meu pendrive para ver se ele está lá mesmo Aqui, vamos lá, aqui ó, bordados Tá aqui ó, blazer 3 e blazer 6 Tá aqui, é isso que vocês têm que fazer Então é isso gente, vocês vão na área de estudo de vocês Escolhe o molde que vocês querem enviar Aqui, abrem o molde aqui, nunca imprime aqui porque é só leitor Você vem na frechinha aqui e baixa o teu molde, né? Aqui a gente já criou uma pastinha, eu ensinei vocês como que cria pastinha Vai em salvar, salvou aqui, vocês vêm aqui, mostrar pasta, tá aqui Aqui vocês clicam o botão direito e enviar, enviar para o meu pendriver aqui E ele vai pro pendriver é só isso, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Beijos!